bem-vindo a mais uma videoaula iniciando o topo -rancage. abra o exemplo 1 AN, dê um clique duplo ou pressione ENTER a barra vertical Utilize os recursos de zoom para visualizar os pontos clique no menu arquivo novo dentro da pasta exemplo 1 um, crie um arquivo com o nome da aula 06 Clique no botão salvar Agora clique no menu arquivo Importar poligonal de base Selecione o um exemplo um pool Os pontos serão exibidos Na área de desenho Agora vamos configurar Clique no menu exibir Configurações na guia cor de tela, selecione a cor da tela na guia de pontos, habilite os elementos do ponto que queira que apareça clique no botão ok para confirmar observe que a área de desenho foi modificada para branco. aí você tem o um nome com as cotas, para os elementos que nós selecionamos agora vamos organizar as camadas dos pontos vamos organizar as camadas de pontos de acordo com as descrições clique no menu modificar organizar camadas selecione os pontos observe que para cada descrição foi criada uma nova camada com cores diferentes Ajuste os estilos de pontos de cada uma das descrições, que equivale agora a camadas. Lembrando que você pode mudar a altura do ponto também e a cor. após ajustar os estilos de pontos clique no botão OK para confirmar dê um zoom para ver como ficou facilita a edição e interligação de pontos e desenho de interface agora vamos desenhar uma linha clique no menu desenhar linha simples E começa a interligar os pontos. Caso R o ponto. Você pode pressionar o D para desfazer. E quando chegar no final quiser fechar o polígono. Pressione a letra F. E o polígono será fechado automaticamente. Agora vamos calcular a área do polígono. Engate. Você pode habilitar e desabilitar os engates. Para esse caso, interligação de pontos, desenho de polígonos ou pleba, deixe sempre Ponto final habilitado. Clique no menu edição, área, objeto. Selecione o objeto. Observe que a área foi exibida embaixo. A área e perímetro. Caso deseje salvar. a é só pressionar entre S e para confirmar, caso não veja salvar, pressione N. E até a próxima videoaula.